da loja há mais ou menos 15 anos. Tenho um sobrinho onde eu fazia a compra já para o meu sobrinho. Eu tenho dois filhos, né? tenho um com 12 anos e uma com cinco. Então toda essa trajetória foi com os meus filhos dentro da Patota Brinquedos, por ter uma diversidade muito grande de, de produtos, o atendimento sempre foi excelente. A gente vem do, da loja física desde os anos 80, 90. Quando ela abriu, e 89, eu tinha 12 anos, sonho de qualquer criança, né, pai de uma loja de brinquedo E a gente foi crescendo no meio dos brinquedos, né, naquela época era bem diferente de hoje, né Uma época que não tinha internet, a mídia era totalmente televisiva, então o fabricante ia lá, lançava um produto na TV E aí que a criançada via durante o desenho, Hot Wheels, uma Barbie, então era aquele desespero, a criançada vinha correndo procurando Produto na loja, né? aí dava aquelas filas enormes Realize o seu sonho, compre um Atari, o inimigo que agora todo mundo pode ter Em 2015 a gente percebeu que o consumidor estava mudando muito a maneira de comprar Começou a ver ano a ano a queda de venda na loja física E como a gente fala, né? não existe ex-comprador online ele comprou uma vez, viu que deu certo, ele não deixa de comprar. E foi que a gente começou. A gente montou um site, começou a vender online. Só que não é fácil. Não é só você montar um site, a vida não acontece. E a gente entrou nessa sem saber de nada, né? Caiu lá de paraquedas, tipo um passarinho. A mãe te empurra do ninho, ou você aprende a voar, ou você morre. Aí começamos a tentar vender nos marketplaces, sem conhecimento, sem saber como vender. A gente era bem amador, vendia mais por sorte, né? A gente não sabia fazer título, a gente só copiava, colava, né? não trabalhava foto, imagem, nada. Vendia assim por sorte mesmo. E foi aí como que veio a pandemia, todo mundo que nunca comprou, passou a comprar. A venda online né, ela explodiu. Começou a vender, cair pedido, cair pedido, aquela coisa, aquela loucura, e foi aí que a gente conheceu a Uni. A mentoria, ela mudou totalmente a nossa visão de como tocar o nosso negócio, porque com ela a gente aprendeu como funciona a máquina, como que você vende online. É muita experiência, sabe? É muito aprendizado. Ela ajudou tanto, vai, no mais básico, que é você fazer um anúncio. Você aprende a fazer cadastro, você aprende a editar foto, você aprende a trabalhar as imagens, você aprende a fazer um anúncio que vende. Contratação de plataforma, contratação de ferramenta, logística. Quando a gente vendia sem a UNE, você não sabia qual a diferença dos canais, das ferramentas, dos processos, do financeiro. Então eu posso falar que a UNE, ela revolucionou a nossa empresa. A gente vendia em outros canais, eu não vendia no Mercado Livre que hoje é o meu principal canal. E quando eu entrei na Uni, por incrível que pareça, a minha conta era amarela no Mercado Livre. Eu saí de uma conta amarela, transformei uma conta em Platinum, transformei a segunda conta em Platinum. Antes da Uni, a gente tinha um faturamento de 30 mil reais por mês, mais ou menos. Depois que a gente fez todo o trabalho de otimização de anúncio, otimização de processos, que a gente aprendeu todas as regras dos canais. Hoje a gente fatura em média de 300 mil, multiplicou em 10 vezes o nosso faturamento. Meses normais, não falando de datas específicas, como o Dia das Crianças, que é o nosso caso, que é o ramo de brinquedo. Ano passado a gente vendeu 150 mil. Esse ano a gente conseguiu chegar a 540 mil. Então a gente tem que colocar meta, você tem que colocar meta e correr atrás. Hoje o volume de vendas né, deles assim, na venda online está aumentando muito e fico muito feliz por eles. Pra você crescer você tem que delegar as funções e você precisa ter uma equipe a gente queria fazer tudo eu queria vender eu queria anunciar eu queria embalar eu quero fazer envio eu quero faturar e eu quero entregar no correio e não dá né a mentoria ela vale a pena pelo seguinte você tem sempre uma equipe tanto técnica como de marketing por trás de você para te ajudar em tudo. Eles estão ali para te ajudar todo o tempo. Eu já precisei deles em alguns momentos e chamo ali no WhatsApp, deu um não sei o que, o que eu faço agora? Faz assim. Então você tem um pessoal voltado para você o tempo todo. Se alguma coisa der errado ou se você fizer alguma coisa errada, você tem alguém por trás para te ajudar. Você pode até errar, mas você erra pouco e erra menos. A parte que você não consegue fazer sozinho, é essa parte que eles entram. Acho que a palavra certa é segurança, você não está sozinho no seu dia a dia.